E é com essas imagens que a gente encerra o Alerta Brasil. Obrigado pela audiência. Vem aí, o Fala Brasil. Olá, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta quinta-feira. Criminosos cada vez mais violentos intimidam motoristas em meio a congestionamentos na maior metrópole do país. Em um dos flagrantes, um adolescente armado tenta roubar uma vítima que estava presa no trânsito. O rapaz de boneca